Colocou religião no nome do vídeo? Vai dar treta, mas eu gostaria muito que não desse, porque eu não estou querendo falar de que nenhuma questão religiosa, mas uma questão de abordagem de mundo. Porque Arquivo X sempre é um exemplo, quando as pessoas comentam, de duas abordagens: uma abordagem que seria religiosa, de crença do Mulder e uma abordagem que seria científica da Scully. Só que isso não está muito certo. Por quê? A Scully, ela tem fé na ciência. Quando o Mulder vem com as hipóteses dele, ela sempre fala, isso é cientificamente impossível. Cara, não existe cientificamente impossível. Existe observar se a coisa aconteceu, e se aconteceu, está estabelecido que é possível. Não existe nenhuma explicação na ciência para aquilo. Então, temos que buscar uma explicação para aquilo. Científica ou não. Aí, se você tem uma abordagem científica, você vai buscar uma explicação científica. que é uma explicação que pode ser medida, testada, reproduzida, etc. Aquela coisa de como funciona a ciência. E, na verdade, o Mulder talvez seja mais científico do que Scully. Apesar de ele trabalhar com o universo todo, considerado não científico, que é o universo de alienígenas na Terra, a abordagem dele é muito mais... Tá, tudo bem, ele também tem aquela crença, ele faz muito esforço para provar que alienígena existe. Mas conforme ele vai vendo que as hipóteses que ele formula não funcionam, ele vai buscando novas hipóteses e vai abandonando as antigas, até certo ponto. Já Scully até... Eu acho até que ele é mais apegada ao conhecimento científico do que o Molder é apegado à crença dele. Quando o conhecimento científico se torna uma coisa a qual você se apega, ele vira crença. Porque, cara, a ciência, aconteceu uma coisa que viola o que você acreditava. Acreditava não, né? o que você tinha visto cientificamente antes, não funciona. Se você vê um arco-íris de cores brancas e a sua ciência diz que é impossível arcoíris de cores brancas, lamento muito ou você tem problema de visão ou a sua ciência está errada e isso não quer dizer que eu não goste de Arquivo X pelo contrário, eu gosto de Arquivo X apesar dele não ser o melhor exemplo do mundo de abordagem científica mas até que ele é porque te faz pensar o Mulder não é uma pessoa de crença, na verdade a Scully não é uma pessoa de ciência, na verdade, mas a interação dos dois, a série em si, ela acaba discutindo, sim, crença, evidência, você se apegar a uma coisa que não é palpável, uma coisa que você não pode provar, uma coisa que você quer acreditar, mas não tem é, base, não tem suporte. Só que incomoda um pouquinho quando as pessoas vêm falar, né, não, uma cientista como a Scully... Acho que ele não se comporta com um cientista. Eu até sugiro que a gente faça o contrário, que a gente comece a usar o Mulder como exemplo de abordagem científica. Porque por mais que ele queira acreditar naquelas coisas, por mais que ele queira acreditar nos alienígenas porque tem uma coisa toda da irmã dele, ele vai questionando conforme os fatos vão negando as hipóteses dele. na é verdade? Já a Dan Scully, ela tem uma desfer. Ela faz força para não acreditar nos alienígenas do Mulder. E ao fazer força para não acreditar em alguma coisa, ela está sendo científica Na hora que você vê uma coisa, uma evidência, você vai testando as hipóteses. Já começa que você tem que, já começa que, você tem que testar todas as hipóteses. Ainda mais se você está trabalhando com um cara que tem lá um monte de evidências que tentam suportar a hipótese do sobrenatural. Então você vai lá claro que você poderia ter uma Scully que apontasse Cara, eu não posso fazer nada, não posso estudar se a gente não tiver tecido, sangue, fotos, medições, pegadas, evidências Para eu trabalhar cientificamente, aí poderia ser uma discussão científica legal Mas por isso eu gosto tanto de arquivo X Os dois são pessoas normais como você e eu Que tem uma certa necessidade de ter um chão para pisar O chão da Scully é a ciência, o chão do Mulder é a ufologia, mas os dois sabem perceber quando aquele chão está movediço aquele chão não está firme e sabem falar assim, putz, meu chão não está firme que droga, que droga, eu queria tanto que esse chão fosse firme, mas não é firme então eles vão e cada um eles até meio que trocam de lugar algumas vezes na série, eles vão ok, ferrou, meu chão não é firme, vamos ver o que eu vou fazer agora, vou testar as outras hipóteses e uma coisa que eu não falei, né tanto a crença quanto a abordagem científica são instrumentos importantes. A crença te ajuda a ir, não diria nem a crença, aquela intuição, aquela hipótese maluca, ela te ajuda a ir além de onde a ciência pode te levar nesse momento. Tem um monte de exemplo disso na história da ciência, gente que imaginou... Pega o Giordano Bruno, que é um cara que chegou a um monte de conclusão que a ciência chegou mais, mais tarde, e só nos devaneios da cabeça dele ele acertou. É importante você pegar e largar a mão de tudo que você tem de evidências e imaginar a coisa mais louca que você puder. E anota lá, deixa anotado. Não dá só para você levar essa coisa para os outros e falar assim, né? é assim. Enquanto você não tiver como você demonstrar aquilo. Né? E a abordagem científica é importante também justamente por causa disso, porque enquanto você não consegue evidências, não consegue reproduzir aquela experiência, ela é só um devaneio seu, você não pode usar muito, você não vai fazer um avião em cima dos seus devaneios. Muito menos ainda que você vai fazer um avião e mandar outro pilotar, né? Então, se você vai se lançar no espaço, é bom que você tenha certeza de que aquilo funciona. Você pode nem ter certeza absoluta de como funciona, mas você tem que saber que aquilo funciona. É cheio disso na ciência, né? Você entende como é que funciona, consegue fazer a matemática daquela coisa funcionando, mas não sabe explicar muito bem por que aquela matemática funciona. Tem estudo de voo de abelha, que é assim, e até o estudo do equilíbrio da bicicleta, demorou um tempo para o pessoal entender realmente qual é a física do equilíbrio da bicicleta. Bem interessante, se você buscar na internet, você deve achar. Enfim, é isso, porque eu acho que arquivochismo é uma coisa que todo mundo gosta, e é um exemplo interessante, um ponto de partida interessante para você pensar sobre crença, intuição, hipótese, teoria, e essas coisas todas. Espero que o vídeo seja útil para você, espero que seja útil para alguém que você conhece, de repente, fique à vontade para comentar, etc. E tal. Tchau, tchau. Eu não estou fazendo mais erro de filmagem, né, cara? Não É tudo tão na pressa, tão corrido, que aí não dá tempo de fazer erro de filmagem. Né? Quer dizer, não é que eu faço erro de filmagem planejado, né? mas é que, assim... Eu já estou com as ideias todas na cabeça de jeitinho e não tem muita gordura para cortar.